Fala, guys! Beleza? Felpão aqui pra mais um vídeo pra vocês, guys. E hoje a questão que... que... Ah, o tema desse vídeo aqui é simplesmente uma pergunta pra vocês, pra eu também ter uma ideia mais ou menos do que vocês acham, beleza? A pergunta é a seguinte, como vocês podem ver no título, o que vocês acham sobre sexto player, se isso funciona pro CSGO, se isso funciona pro esportes em geral, beleza? Eu vou dar uma opinião aqui, galera. Eu não sou muito a favor de ter uma rotação. É, apesar de que a maioria dos esportes, né, existe reserva, mas enfim, eu não sou muito a favor disso, porque eu acredito que sei lá, não foi isso que eu, o jeito que eu aprendi a jogar CS, não foi isso que, que fez, é, não, foi isso, não foi desse jeito que a gente conseguiu ganhar o Brasil conseguiu ganhar dois beijos, que a gente conseguiu ganhar títulos, e eu acredito que não é necessário você sempre ter uma você ter uma opção o que fique trocando com você durante os jogos, e você acaba tendo que claro, tá treinando com seis o tempo todo porque se uma pessoa, por exemplo, a gente pega o exemplo do, já vai botando as fotos aí, se possível jogadas, a gente pega o de Vera eu não sei como fala, do Vitality. Ele é um cara que praticamente ele entra pra jogar Destiny 2. E talvez mais um mapa lá ou outro. E ele arrebenta muito Destiny 2. Então, sempre nos treinos, você vai ter que estar tá jogando com Misuta ou Shock. Não sei quem está saindo no mapa. Aí no próximo mapa você já troca pro Niveira, e fica nesse, nessa troca, tipo, esse troca-troca que eu não acho que é muito favorável, porque acaba que são muitos, é, muitos pontos que você tem que entrar com um jogador e com outro, e você tem que acostumar com um, depois acostumar com outro, e aí muda, aí vai que... aí você... Pode chegar pra mim e falar assim, Phelps, é, mas vamos supor que você tá com um jogador que não tá jogando bem, e você tem outro no banco, você pode trocar pro cara. Sim, você pode, mas eu acredito que não jogar bem faz parte da partida. Tipo, acho que é, existe muitos jogos que a galera que tem jogadores que não tão jogando bem. Eles não tão jogando bem, e acaba que, que a, o time deles ganha mesmo assim, ou acaba que esse jogador que não tá jogando bem faz uma jogada sensacional. E ganha... A, a partida em geral, né, ele tá, tá matando nada, mas ele vai lá e ganha um clutch no 14 14 e ganha a partida pro time, então eu acredito que não é... Eu não gosto muito dessa ideia de, de sexto player. É... Apesar de... É legal tentarem é... atualizar. É... Tentar se assim, mostrar mais, né? parecido com os esportes em geral. Mas eu não, não sou muito fã. Eu acredito que cinco e apenas os cinco ali, treinando o batalhão todo dia. É... Um acreditando no outro, dependente do mapa, dependente se ele estiver jogando bem a partida ou não. Eu acho que isso é um importante. Mas essa é a minha opinião, galera. Eu tô vendo aqui que muitos times estão fazendo isso. Eu tô vendo que a NAB fez isso. Vitality fez isso... Quem mais que fez isso? Que, eu... que o Astralis fez isso. O Astralis tá fazendo isso. Respeito. Não tenho nada contra. Mas é uma coisa que eu não faria. Beleza, galera? Deixe sua opinião aí nos comentários. Eu quero saber se você aprova isso. Se você acha legal. Se você acha que deveria ter isso nos times brasileiros. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Valeu.